Explosão silenciosa Março 1941 Operação Claymore A primeira incursão em escala média sobre Noruega é aprovada Os objetivos? Neutralizar instalações industriais e navios mercantes nas ilhas Lofoten Recrutar voluntários noruegueses e capturar partidários do líder colaboracionista, Widg Quisling. Seus homens pousarão na área de Stensum, se enfrentarão num campo fortemente defendido, perto de Storfjör, evitando as patrulhas e as torres de vigilância, e explodirão os depósitos de combustível em seu interior. Isto cortará o raio de ação das divisões blindadas inimigas por alguns dias. Bem oficial. Seus homens partirão do sul. Os depósitos estão localizados na área norte do campo. Tenha cuidado com as guarnições. A bandeira indica que há tropas inimigas no interior. Os edifícios com bandeiras. Como este outro, às vezes também se utiliza como prisão. Se algum de seus homens for detido, é provável que os levem aqui. Ah, oficial, uma vez que tenha destruído os depósitos, se eu fosse você, cairia fora daí o mais rápido possível. Não se esqueça desse detalhe. Sugiro que capture um caminhão e siga a estrada rumo a leste. Isso é tudo. Saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Blitterando Jogos! Hoje vamos continuar com comandos atrás das linhas inimigas hoje na segunda missão. Antes de começar, vamos dar uma olhada geral no mapa. Esse já é o nosso terceiro vídeo de comandos. Se você perdeu os anteriores, aqui no canal os vídeos ficam agrupados em playlists. Portanto, basta procurar por comandos ou por estratégia. Aí vem o caminhão que iremos utilizar para escapar. É, como podem observar, há uma embarcação fazendo a patrulha pelo rio. Portanto, devemos atravessar o rio antes que o barco retorne. Não esqueça que temos vídeos novo às quintas, às sextas e ao sábado. Portanto, se não quiser perder os próximos vídeos, inscreva-se e ative as notificações. Muito bem, rapazes! O plano é o seguinte, vamos invadir o campo pelo sul cruzando o rio antes que a embarcação que o patrulha retorne. O na Verde deve escalar o muro e baixar a escada liberando o acesso. Uma vez dentro, vocês devem eliminar os soldados por ali, sem soltar o alarme, em seguida preparar o caminhão para a fuga, plantar a bomba e sair a toda velocidade pela estrada rumo a leste. Entendido? Yes, sir. Uhum. Yes. Em frente! It done, boss. Muito bem. A primeira okay. área está limpa. Yes. Vamos cruzar o rio. Finally, some action. Uhum. -huh. Right out, sir. Yes, sir. Muito bem, cruzando o rio. Coming right over, sir. Yes, sir. Uh -huh. Yes sir. Yes sir. Coming sir. I'll be right over. Coming. Yep. Yes sir. Yes sir. Yes. Sir. Yes. yes sir. Immediately, sir. Right. Uh -huh. Muito bem, já estamos cuidado, dentro. Opa, dope. cuidado com o barco. Isso yep. That's easy. Mhm. Mm Coming over. Just leave it to me. Coming. Okay, sir. Okay. Yes. Understood, sir. Yep. That's easy. Muito bem, yeah. inimigos eliminados. Consider it done. I'll be right there. Considero boss! Se você está gostando do vídeo, não esquece de deixar aquele like para ajudar o canal a crescer. E se você ficou com vontade de jogar comandos, considere participar de um vídeo. Informações para contato você encontra na descrição do vídeo. E agora... O grande momento! Planta-bomba! Yeah! Sure thing! na tábua! Ok,